Oi, gente, bom dia. É... Bom dia a todos. Eu sou Daiane Brasil, é... sou do Rio de Janeiro e vou falar um pouco... Sou produtora cultural, sou educadora, educadora maker e tenho um trabalho, tenho uma, uma jornadinha de trabalho há 13 anos em arte, educação e cultura e há três anos... A gente, eu venho me reformulando e me colocando nessa. Me entendi como hacker, mas eu venho, fa, vou falar um pouco sobre sobre mim porque eu só descobri há três anos que eu sou hacker. Mas eu sou hacker desde que eu nasci, porque eu nasci na Baixada Fluminense, que é a periferia do Rio de Janeiro. E aí a gente tem que sobreviver todos os dias, né? E aí é hackear o sistema o tempo todo para estar ali, se manter vivo, para ter educação, para ter educação de qualidade. E aí eu venho... A minha formação ela é baseada em escola pública. Desde criança eu aprendi a ler na escola pública. Eu fui para a universidade a partir da escola pública. E a gente fica nessa coisa de como, como melhorar a educação pública do país. E eu me coloquei quando eu tinha 18 anos eu fui convidada para participar de um projeto de política pública de educação na Baixada Fluminense, chamado Bairro Escola, que era um projeto em que a cidade e o bairro se transformava em um bairro educador, em que as crianças saíam dos muros da escola e iam viver, é, vivenciar o bairro e aprender a partir disso. Isso há 13 anos atrás, e aí, ao longo né, da vida, eu fui me emancipando, fui fazendo coisas, aprendendo coisas novas. E há três anos atrás, eu caí de paraquedas num, numa discussão sobre desenho universal para aprendizagem. Que aí era como transformar as nossas aulas em desenho universal para aprendizagem. Para que todas as crianças tivessem a oportunidade de acessar o conteúdo de, de um determinado do determinado conteúdo em que a gente tem que aplicar diariamente na, nas escolas e aí eu me juntei com mais três pessoas que são três mulheres maravilhosas também lá do Rio de Janeiro e a gente começou a a pensar como a gente fa, faz, faria isso hackeando mesmo o sistema porque Escola pública que tem o seu formato, que a gente tem esse formato, né? Ao longo de há 30 anos a educação não não tinha uma modificação e nem e nem se pensava uma modificação direta. E agora a gente vem com a nova BNCC. E a gente veio come... eu fui começar a estudar sobre isso e como a gente fazia isso dentro da escola, né? Como a gente faz? E aí a gente tem essa organização que é uma organização social chamada Elaborando, que é um laboratório maker de apoio para professores da, da, da rede pública do Brasil inteiro. E, com isso, a gente tem três anos, a gente vem criando projetos. E hoje eu vou apresentar para vocês o Favela Hacker, que é, de fato, uma escola de aplicação dentro de uma favela do Rio de Janeiro, que é a Favela de Acari, que a gente tem feito... Formação, a gente começou no ano passado, no início do ano passado, a formação das professoras dessa unidade escolar. Há três anos atrás eu conheci o diretor dessa escola, e aí ano passado ele convidou a gente para dar uma oficina para as professoras. E a gente foi em abril do ano passado fazer essa primeira oficina, e a partir de lá nunca mais a gente saiu da escola. E a gente começou a hackear todos os processos educacionais daquela escola. A escola tem, uma vez por mês, uma formação que é o centro de estudos. Então, todo o centro de estudos, a gente estava lá com o laboratório maker hackeando os processos, os conteúdos e mostrando possibilidades para as professoras. Essas professoras se engajaram e aí a gente montou o que eu vou apresentar para vocês agora, que é... A essa coisa do processo que a gente foi hackeando desde a sala de aula a todo o processo da escola. Quando eu trago para vocês essa proposta, como hackear a sala de aula, eu trago essa, a primeira mudança, que foi essa mudança que a gente fez na... Direto com os educadores, a gente enquanto educador, vocês que estão me ouvindo enquanto processo educador, seja educador dos filhos, educador, educador numa escola formal ou em organizações sociais, a gente precisa fazer isso, trazer experiências pautadas em mão na massa. Eu, por exemplo, morro de vergonha de estar aqui falando com vocês, meu negócio é mão na massa mesmo, é fazer, fazer acontecer, é estar dentro dos processos manipulando os objetos. Mas se a gente... E aí eu digo assim, ah, mas eu cheguei e eu tenho que compartilhar isso. Então é um processo mão na massa e ele te leva a isso, a compartilhar. Eu primeiro, a gente leva para a escola o quê? Experimentar a mão na massa, colaborativa, ou seja, a gente faz tudo coletivo na escola, a gente decidiu que as professoras, elas trabalham em dupla. Ninguém trabalha mais sozinho além de nós... Da, do Elaborando, que está lá dentro dessa escola, com, usando essa escola como uma escola de aplicação, a gente também trabalha em dupla com os professores. Os professores planejam em dupla e aí trabalham em séries diferentes também. né? Às vezes, o primeiro ano trabalha com o quinto ano, que vai de acordo com o um projeto. E aí a, a gente trabalha esse raciocínio é, com animações, stop motion. Programação e possibilidades de porta de entrada para resgatar a infância. Porque a aprendizagem criativa, ela acredita, ela é baseada, a, tanto a aprendizagem criativa quanto o desenho universal da aprendizagem em, no engajamento das pessoas. A pessoa precisa sentir prazer para, para aprender. A partir disso, a gente traz essa, essa infância, o resgate da infância para ter, enfim, desenvolver o raciocínio lógico trabalhar resoluções de problemas e tornar o aprendizado envolvente. Quando a gente engaja a pessoa na vida, todo mundo aqui, quando você se sente engajado e motivado, você consegue chegar no seu objetivo melhor e mais rápido. E aí, dentro de uma escola pública, que é a nossa escola de referência, que eu vou apresentar para vocês, qual é o motivo daquela criança? A gente precisa descobrir por que, que aquela criança está ali na escola e dizer para ela, se a gente não consegue chegar, mostrar para o aluno por que, que ele está ali, se a gente não consegue motivá-lo, trazer ele para dentro da escola e dizer, vamos, vamos aprender, por que, que criança aprende matemática? Por que, que você aprende matemática? Por que você aprendeu matemática? A gente tem um exemplo muito bom que é da tabela periódica. Porque eu só fui entender por que eu aprendi tabela periódica agora, há muito pouco tempo. Porque para mim não fazia sentido nenhum. Porque quando eu aprendi tabela periódica, eu tive que decorar tudo aquilo. Decorei, né? E aí passei lá nas aulas de química há um tempão atrás. Mas agora, quando eu comecei a entrar no mundo maker da tecnologia... E eu comecei a entender o que, que precisa. quais eram os elementos que conduziam energia. E aí que fez sentido para mim. A matemática, por exemplo, para os nossos alunos, é a mesma coisa. Então dentro das nossas pesquisas e da nossa metodologia, a gente leva para os professores experimentações da prática, da vivência daquelas crianças, por exemplo, para eles, de fato, conseguirem chegar nas operações matemáticas que a gente tanto discute na BNCC que eles precisam aprender. É... Aqui, né? Não está rolando mais, não. Como eu disse, como eu vinha dizendo, a gente trabalha baseado em aprendizagem criativa, metodologias ativas, desenho universal para aprendizagem, para enfim chegar à nossa BNCC. Todas essas linguagens de cima, que são metodologias inovadoras de educação, que discutem esses tópicos de baixo, que é a comunicação, em que a criança deixa de ser só receptor da, do conteúdo e ela passa a protagonizar a história, ela passa a proto, protagonizar o ensino dela, porque ela está engajada e ela entende, e ela começa a querer a ter curiosidade, a pesquisar e a procurar, e aí acontece a, a necessidade dos projetos. Os projetos é o seguinte, quando você tem um projeto na vida, você começa a mediar ele, né? você começa a pensar as etapas. Primeiro você tem uma ideia, e aí é assim que acontece nas escolas, a, gente, a professora discute o conteúdo na formação, e depois a gente tem, traz uma chuva de ideias. As crianças escolhem em qual projeto ela vai querer trabalhar. E esse projeto é discutido a partir desse engajamento dela. Ela escolheu o projeto, ela escolheu o que ela quer aprender, como, e aí ela vai discutir como a gente vai aprender a partir da colaboração de projetos em grupos, individuais também, porque tem criança. Tem crianças e pessoas com tempos de conhecimento, com tempo, conhecimento, bagagem em níveis diferentes. Então, se você possibilita uma sala de aula com projetos diferentes, com possibilidades de chegar ao conteúdo diferente, que é o que o Desenho Universal da Aprendizagem diz para a gente fazer. Por exemplo, hoje eu trouxe aqui, além de eu estar falando, a gente tem um PTT a gente tem, eu vou passar um vídeo e a gente está discutindo, e tem imagens. Vocês vão, de diversas formas, poderem atingir o que eu estou falando. Eu estou trazendo um conteúdo que é como a gente faz para a nossa sala de aula se tornar um, uma sala de aula mais criativa, a partir do processo de aprendizagem criativa. Eu estou trazendo várias linguagens, várias formas, e vocês vão poder chegar em algum momento no que eu estou querendo dizer. Se não, também a gente vai discutindo até chegar nisso. A gente vai abrir um momento para perguntas e todo mundo vai poder perguntar também. A colaboração e o compartilhamento, a criatividade e o pensamento crítico. Esses três últimos, colaboração, compartilhamento, criatividade e pensamento crítico, são três tópicos da BNCC, que é meio que a chave para o novo formato. As escolas do Rio de Janeiro, elas nem todas, assim como do Brasil, nem todas ainda estão trabalhando com a nova BNCC. Porque é um plano do governo, né, um plano, é um plano do MEC de, de ser, dessa aplicação da, B, da nova BNCC ser mais... ser gradual. Então, lá no Rio de Janeiro, na, no ICEP, em algumas escolas, a gente tem, por exemplo, uma... que é o... É, projeto gente que são os ginásios cariocas que eles experimentam essa, essa forma de projeto que a, as crianças elas são todas do ensino fundamental, segundo segmento e aí elas estão em turmas tem as turmas comum né, do novo formato, uma das formas de experimentar a BNCC lá no Rio é essa é, tem as classes normais de sexto ano sétimo ano, oitavo ano, nono ano mas dentro da escola não existe mais essa seriação e as crianças, elas estudam em projetos, é, compartilhando conhecimento, sexto ano com nono ano e conseguem os professores de forma também dupla, em duplas, conseguem se juntar e trabalhar esse projeto. É um projeto que acontece em 102 escolas do município do Rio de Janeiro, que é o Ginásio Carioca. Também devo trazer alguma, alguma coisa aqui. Aí, o que, que a gente fez? Criamos, nessa escola, que é o CIEP Antônio Candeia Filho, a gente criou uma zona de propulsão. Tudo virou possibilidade de ensino, tudo virou possibilidade de aprendizado e troca. Então, a gente pegou... A primeira, a primeira, o primeiro lugar, a gente foi direto nos professores. Chegamos nos professores, vendemos a ideia, eles toparam, estão engajados, a gente começou a repensar a sala de aula. Então, a gente não tem mais a sala de aula todos os dias no mesmo formato. Cada aula, a gente tem, a sala de aula, cada aula, a gente tem uma sala de aula diferente, em que as crianças chegam junto com os professores e, vão, e decidem como é que eles vão aprender aquele determinado conteúdo. Uma outra... Uma outra alternativa que a gente criou lá foi a recurseria. A gente é numa escola pública, numa periferia do Rio de Janeiro, em que o material não chega, né? E assim é em vários outros lugares do Brasil. Então a gente começou a criar campanhas de recolhimento de materiais recicláveis. E aí a gente tem uma recurseria, que é um espaço coletivo da escola, que era o almoxerifado, que só ficavam lá o pouco de material que se tinha, que se chegava da secretaria, e agora a gente tem uma série de materiais, tanto lixo eletrônico, que a gente recupera lá, LEDs, baterias, suporte de bateria, motor. Por exemplo, tem, tem uma atividade que a gente fez lá, que foram os microscópios, com o um Conector Ciência. É a Democratização da Ciência, um projeto incrível, que vale a pena conhecer, que, com a lente de DVD de, de computador, a gente fez um microscópio portátil. Conector Ciências, anotem aí, podem procurar. Eles são incríveis e tem também é um projeto aberto de reprodução. Eu até tenho o meu, mas está lá no, tá no camping. Eu ando com um microscópio para baixo e para cima. É uma pecinha que imprime na 3D e usa a lente do DVD. Lá na, nessa escola, a gente tem, recebe sempre computadores e a gente abre tanto com as crianças quanto, quanto com os professores, e hackeia todo o sistema mesmo. A gente consegue o material para uma aprendizagem criativa a partir de campanha com as próprias crianças e pais de, e a família, a comunidade escolar, como a gente está acostumado a falar. A sala de informática ela deixou de ser só aquela sala em que a criança vai lá uma vez por semana. Ela virou uma base de apoio. E aí, em algum momento, pelo menos de duas a três vezes por semana, as crianças vão para aquela sala de aula para estudar o conteúdo que ela está trabalhando no, dura, na, no, no dia. Se ela está aprendendo matemática, ela vai programar, ela vai fazer, vai brincar com jogos. E isso é importante, assim. pensar que esses espaços da escola, que já existem... Porque, assim, sala de informática tem quase todas as escolas, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, quase todas as escolas têm sala de informática. E aí, na sua, em sua maioria, estão sucateadas. E aí, a gente resolveu com a recurseria. O que está sucateado, vem para o lixo eletrônico, que a gente vai reaproveitar. O que, não, o que dá para consertar, a gente dá um jeito de consertar. E aí, no Rio de Janeiro, mais do que eu acho que quase todo o processo do Brasil, a gente é o rei do jeitinho. A gente dá um jeito quase tudo lá. E a sala de, de informática, ela deixa de ser só a sala de informática que a criança vai, obrigatoriamente, uma vez por semana, fazer uma coisa que, às vezes, a metodologia... Porque o governo manda e aí manda um monte de projetos que chega na hora e não funciona. né? A gente tem aí umas possibilidades, que é, por exemplo, o Scratch. As crianças, nessa escola, a gente tem programado com o Scratch. E aí tem funcionado super. Tem feito bastante joguinhos, bastante coisa. Os corredores também viraram um lugar para exposição, para terem trabalhos fixos expostos lá na escola. A gente tem. Um, a gente faz também, toda, todo ano, o Scratch Day. É o segundo ano que a gente participa dentro da escola e que a gente convida toda a comunidade escolar para participar. Então, tem umas imagens no final. No final, tudo que eu estou falando tem foto. Vai ser bem legal para vocês acompanharem. E aí, sucessivamente, parte corredor, cozinha. Uma aula de matemática, por exemplo, acontece junto com as merendeiras. Elas, as crianças vão lá fazer cookies, vão fazer bolo. E, e tem uma série de, de possibilidades, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Essa escola era uma escola de excelência em língua portuguesa. E o nosso maior desafio lá é a matemática. Então, a gente tem... Entrado firme para chegar na matemática, para aquelas crianças. A gente tem um crescimento ao longo de cinco anos dessa escola, a gente está a dois dentro dela. Mas esse diretor que era nosso amigo há 13, a meu amigo há 13 anos, ele está a cinco. A gente tem um crescimento de 78% do aprendizado. É a pior, era a pior escola do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem avançado e agora, por isso a gente está lá também, porque a ideia é a gente avançar mais. E tem a, a possibilidade de a gente estar tá transitando pelo entorno, porque essa coisa da ela tem trazido muita gente da, do entorno da escola para dentro da escola. É pai de aluno, é mãe de aluno, é tio, que vem interessado em participar e colaborar com essa coisa da gente juntar material para, de fato, conseguir fazer as oficinas de aprendizagem criativa, os materiais pedagógicos de recurso para as crianças, por exemplo, com deficiência. Que é aqui a gente tem nos espaços também, que vocês valem a pena dar uma olhada, de aprendizagem criativa, que é usar materiais do dia a dia, sabe? Um copo de Danone, é, o teclado que ficou ruim, e aí você cria um jogo com teclado. Tem muitas possibilidades. Então, montar uma recursaria é o um negócio que a gente está mais gostando de fazer. Enfim, a escola, que é o CIEP Antônio Candeia Filho, ele fica localizado em Acari. Atualmente, conta com 768 alunos, 311 crianças, sendo 26 incluídas. É porque a gente tem jovens e adultos e a gente faz o atendimento direto para o primeiro segmento do ensino fundamental, que são os 311 alunos. A nossa, o nosso convite, quando a gente foi convidado para entrar para a escola, foi, foi a partir do processo do PPP da escola, né? do projeto político pedagógico e a gente começou a trazer as experiências em desenho universal, em aprendizagem criativa a partir disso. E aí qual é o objetivo principal dessa escola? É de fazer com que aquelas crianças pudessem sonhar, porque a gente está dentro de uma periferia do Rio de Janeiro em que a gente sofre violência o tempo inteiro, todos os dias Diariamente, aquelas crianças sofrem violência. E dentro da escola, a principal o principal objetivo é que ela entre e ela possa sonhar. Que ela possa sonhar várias coisas, inclusive que ela possa programar e que ela possa ser um professor que está ali dentro daquela escola no futuro. Porque sonhar no Rio de Janeiro, dentro das periferias do Rio de Janeiro, é a coisa mais difícil. Principalmente porque a gente acorda com tiroteio o tempo inteiro. É, essas foram as primeiras experiências de laboratório que a gente fez. A gente fez um dia, o primeiro dia que a gente foi na escola, a gente fez oficina com as crianças. A gente chegou primeiro com as crianças, depois a gente fez com os professores, e aí agora a gente faz de forma contínua com os professores. Toda, uma vez por mês, às quartas-feiras, a gente está lá com as professoras discutindo a educação e discutindo os conteúdos programáticos. Esse, por exemplo... A gente fez uma maquete, que era um dos objetivos. Os, os objetivos específicos é que as crianças conhecessem seu próprio território. E aí, a gente fez essa maquete e aí a, a ligação com a BNCC. Competências gerais da BNCC é o pensamento científico, crítico e criativo, que são aqueles primeiros que eu mostrei para vocês, que são são abordados nessas, tec nessas tecnologias inovadoras de educação. Esse, esse, essa competência está lá em todos os anos da, de seriação da BNCC. Competência de pensamento científico, crítico e criativo. A criança, desde a educação infantil ao ensino médio, a pessoa no ensino médio precisa desenvolver isso sobre determinado conteúdo. E aí... A nossa, a nossa maquete, a primeira coisa foi levantar o que eles já conheciam, né foi partir para a pesquisa. O que, que vocês já conhecem sobre o rio Acari? A gente fez sobre um rio que corta a favela. E aí as crianças trouxeram todas as possibilidades do que elas conheciam. Que o rio era poluído, e aí a partir disso a gente começou a trabalhar ambiente Que o rio, que o rio já teve peixes, e a gente começou a falar sobre os peixes, e por que, que o nome do rio... E aí a gente chama de as pesquisas prévias, que estão lá no conteúdo da BNCC também. Uma outra competência, e aí, assim, uma única atividade que durou, sei lá, um mês na escola, que era a construção dessa maquete, que depois a gente fez programação no Scratch com ela, e ela a gente na campus de São Paulo, agora em janeiro, a gente apresentou a maquete. Eles planejaram e a gente criou durante ao longo de um mês eles fizeram todo o repertório e aí assim conhecer a... o nome da escola é o nome de de um poeta escritor compositor que é o Candeia e aí a gente traz a música e a partir da programação todo o envolto desse desse projeto que durou que tinha um tema que era a maquete do Rio Acari que a princípio era um conteúdo de geografia ele se transformou em todas, as, em todas as habilidades. E aí a gente foi descobrindo quem sabia o quê e, e dividindo, né? Essa coisa do compartilhar o conhecimento. As crianças trouxeram o que elas já sabiam, juntaram com as pesquisas e aí foram criando. E aí criaram uma bateria no, no Scratch, enfim, ficaram uma... E a parte de programar, de fato... E a gente tem, na escola, a gente tem três espaços que são de uso comum, além da recurseria. A gente tem o laboratório de informática, a gente tem a que usa para programar e para fazer periodicamente. As crianças vão de duas a três vezes para esse laboratório para trabalhar os conteúdos diversos. E a gente tem um laboratório mão na massa, que é uma outra sala incrível que a gente conseguiu montar também com materiais doados, em sua maioria. Que tem lá várias ilhas de, da rede de aprendizagem criativa. Que no Rio de Janeiro a gente está começando a desenhar. Bem legal. Não sei se... Todo, alguém aqui não conhece a rede de aprendizagem criativa? Ou, ou alguém conhece? Vamos perguntar quem conhece. Boa. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Quem é, quem é educador, de fato, aqui? Quem está na sala de aula? 30 minutos, já está me avisando. Já vou abrir para perguntas. É, eu queria... Vou, vou passar só mais um. ai Tem como voltar para mim depois? Para passar o vídeo. Eu vou passar um vídeo de um projeto. A rede de aprendizagem criativa está no país inteiro. E aí a gente tem uma plataforma digital, que é um site, aprendizagemcriativa.org eu acho. Depois eu posso dar uma olhadinha. E... Dom, confere, confere para mim se é aprendizagem.org. Aprendizagemcriativa.org, eu acho. A gente pode... Lá tem projetos do país inteiro. O Favela Hacker ainda está como projeto do Elaborando, mas eu estou tra... tra... trabalhando em processo com uma professora que ela vai escrever individual. A gente deixa de ser o tutor dessa escola e a escola está empoderada para entrar para a rede de aprendizagem criativa por conta própria, embora a gente continue acompanhando, mas se você tem um projeto inovador dentro da sua escola traz traz para a rede de aprendizagem criativa vem para as discussões, porque para além de muitas possibilidades que a gente tem lá, tem uma tem uma rede de apoio muito legal, que é direta com o MIT do, e o pessoal fica bem aqui, gente. Vai lá, a Carol, que estava falando antes de mim aqui, é a coordenadora da rede. Vai lá, troca ideia com ela, que vale a pena. Aqui estão tá, os meus contatos também, quem quiser pode falar direto comigo, acessar. Eu vou pedir para colocar um vídeo. Esse vídeo ele é um dos projetos do Elaborando e é de fato a gente mostrando como o desenho universal para aprendizagem funciona. E ele é muito possível e é um material que a gente criou com uma caixinha de papelão, 20 LEDs e impressão de notas, notas de, de, em reais, né? impressão de notas, simulação de notas. Então, vai passar o vídeo, aí a gente abre para perguntas. Quem tiver interessado em saber mais é nós. Diversa apresenta... Materiais pedagógicos acessíveis. Aplicação dos materiais nas escolas. Jogo das cédulas. Neste vídeo, crianças simulam um mercadinho em sala de aula, elas expõem produtos nas mesas com diferentes preços, o aluno cego manipula o jogo das cédulas com a marcação em braille e encaixa as cédulas na caixa, que acende as luzes de acordo com o valor da nota. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Ruas da Cidade, CIEP 328, Marie Currier. Crianças em fila na entrada da escola, professora Cláudia lê um livro na sala de aula. Muitos alunos têm muita dificuldade em matemática porque existe, né, eu acredito, uma certa ânsia de sair logo para o número, para as contas. E aí, quando a gente chega lá no quinto ano, o aluno não conseguiu realmente aprender. Então, a ideia da primeira atividade foi criar um mercado, que é a realidade deles. Eles vão à padaria comprar um pão para os pais, eles precisam estar tá pensando em como trabalhar isso no futuro, para que eles vejam a questão do preço de uma coisa real, não um número no quadro. Manusear notas, mesmo que não tenham sido as verdade, né? E aí esse material que veio foi de extrema importância porque o deficiente visual, meu deficiente visual, que é o Vitor, ele pôde estar tá sentindo em braille qual era o valor daquela nota. Os outros puderam manusear e aprender com ele também. É, na hora de dar o troco, ele tem um modo de raciocínio muito bom. Ele faz conta de cabeça, né? É, com muita facilidade e aí um outro fator que eu acho assim, extremamente importante é que todos conseguem manusear, não só o dever como tem a nota também outros alunos ditos sem, sem deficiência puderam estar tá manuseando, foi uma coisa diferente, eles aprenderam muito com a troca e o fato de cada um estar numa função diferenciada, ele, eles se colocaram também no lugar do outro. Alunos vendem e compram produtos no mercado, usam o jogo das cédulas e manipulam o dinheiro de brinquedo com a supervisão da professora. Realização. Instituto Rodrigo Mendes e Elaborando. Patrocínio Abades Fundação Lema e Instituto Península. Agradecimento. Professora Cláudio Pinto Abreu, CIEP 328 Marie Courrier, Secretaria de Educação de Duque de Caxias e Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga. Então, como eu disse, é... esse processo ser Make que eu descobri há pouco tempo. Só tem três anos. E esse projeto a gente fez... Finalzinho de 2017 e 2018, a gente produziu 30 materiais pedagógicos acessíveis com apoio de professoras. Primeiro, a gente fez uma oficina em Ipatinga e aí surgiram alguns. Depois, a gente foi para a Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. E aí fizemos algumas em São Paulo. E aí conseguimos esse apoio com o Instituto Rodrigo Mendes de produzir esses materiais de forma simples, e aí todos, esses, todos os 30 materiais também a gente tem no portal do Rodrigo Mendes, que é o portal diversa, a gente tem o passo a passo de como produzir esse material. Então, além das experiências, a gente tem gravado o passo a passo de como faz o material, que foi pensado a partir da necessidade de uma professora específica que por exemplo, a gente aqui agradeceu a Secretaria de Caxias e de Patinga, porque quem criou o jogo da deficiência visual de Caxias, ou seja, o mesmo material que pode ser e aí a minha função no elaborando é criar criar esses materiais a partir de materiais que tem em qualquer lugar. Então, na caixa de, da, do jogo de somar a gente tem, do jogo das cédulas a gente tem LED, bateria e aí a gente tem caixa de papelão, é, isopor. E palha de aço, bombril. A gente só tem isso. E a criança, a partir disso, a partir de uma atividade de aprendizagem criativa dentro da sala de aula, a professora e os alunos conseguem chegar no conteúdo de forma mais feliz, eu diria. É, agora vou abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode ser qualquer uma, assim, só para a gente dizer que teve. <risos> bom dia. Boa tarde. Bom, é bom dia. dia. É, eu sou professor há pouco tempo, né? Ah. E Pode Eu sou por... professor há pouco tempo. E tenho algumas dúvidas é, com, com propostas mais lúdicas, vamos dizer assim. Sou professor de programação. É, eu gostaria de saber como é que você faz, como é que vocês fazem, né? Você disse que os alunos são estão todos sem delimitações de de, de, de, de, de séries, né? não estão serializados. Ser, é, eu gostaria de saber como é que vocês fazem as verificações de conhecimento, né? Ah, por exemplo, no caso do Bia, né? Como é que você sabe que o aluno passou de uma fase de alfabetização para outra? Se eles estão todos sem essa divisão, né? Como é feito esse tipo de verificação? Sim. Então, no Rio de Janeiro, existem modelos de escolas que já conseguem fazer outras formas de avaliação. O, o DUA, que é o Aprendizagem a Partir de, de Desenho Universal, ela, tem, ela te apresenta vários formatos que você pode avaliar o aluno. No Rio de Janeiro, a gente ainda não está com esse processo, nem nesse projeto Gente, que é um projeto sem seriação, em que as crianças trabalham em projetos de tanto do quinto ano quanto do nono ano juntos, ainda se aplica uma prova de conhecimento e tal. Enfim, a gente, no Rio de Janeiro, né, nesses projetos e nesse projeto que a gente ainda não tem esse formato novo, mas a gente tem uma série de formas de avaliar o conhecimento da criança, a partir do engajamento, a partir do pensamento crítico, da exposição do conhecimento. Mas, de fato, no Rio de Janeiro ainda não está funcionando. É, não tem esse formato que é o ideal, né? que seria o professor fazer uma avaliação individualizada a partir do, de como a criança se coloca diante do conteúdo, sem, sem necessariamente ser, por exemplo, numa prova escrita. A gente hoje vai ter um hackathon sobre metodologias ativas. Eu até vou participar. Pela, pela primeira vez vou participar de um hackathon na campus. Mas a gente vai propor métodos diferentes de, de avaliação lá. Eu já estou com várias ideias. Uma delas é a criação de aplicativo para a criança poder fazer a prova em casa. Porque, assim, a criança pode... A gente pode avaliar o, o conteúdo e o aprendizado a partir de, de vídeo, de escrita, de desenho, de uma série de formas. Então, ficar fi, ficcionado sobre essa prova, sobre esse formato arcaico, que é esse que eu di, dizia no início da, da, da nossa conversa, que há 30 anos não muda, é difícil, né? Então, acho que o professor, ele vem hackeando também esse processo, sabe? E aí, a gente tem formas de, de chegar e de fazer com que isso funcione. Você não precisa mais só ficar condicionado a essa prova, a esse modelo. No Rio de Janeiro, a prova vem, vem pronta, né? A secretaria manda a prova para a escola. Então, a gente tem que dar a hackeada mesmo. Mais alguém? Não? Então, ninguém? Então tá, gente. Obrigada. Eu queria agradecer. Foi bom conversar com vocês. Qualquer coisa, meu contato está aí. Fiquem à vontade. A escola tem Facebook, se vocês quiserem acompanhar mais de perto. SEP Antônio Candeia Filho. Ainda não tem Instagram. O Favela Hacker também não. Mas a gente vai tocar isso logo em breve. Mas o Facebook bomba. Tem uma professora que, que fica responsável por, por tocar, alimentar. E ela alimenta muito até. Assim, tem, todo dia tem uma coisa diferente lá no Facebook. E, é, e vai ter lá a gente que, que vai, periodicamente, uma vez por mês, na escola, trabalhar com elas, com as professoras, com as crianças, com aquela comunidade toda. Né? Obrigada.